Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E esse nosso encontro é para falar de mais uma pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Desde o meio do ano passado, que a Genial, junto à Quest, tá fazendo, é, nós estamos fazendo essa pesquisa para analisar tanto a intenção de voto quanto o sentimento do brasileiro em relação a diversos problemas do país. Então, você, investidor, você, cliente da Genial, ou espectador aqui, do nosso YouTube, do nosso podcast. É bom que você acompanhe esses desdobramentos, porque isso tem a ver com o seu bolso, com o seu investimento. Então, para a gente começar, primeiro eu vou apresentar quem está aqui comigo. Desse lado, Felipe Nunes, CEO da Quest, responde esse Tudo bem, Felipe? Bom dia, Denise. Prazer estar aqui com você, Zé Márcio, Jari, e todo mundo que está nos assistindo. Bom dia, querida. Aqui embaixo, Zé Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise, bom dia, bom dia a todos, Denise, Felipe, Jairo, bom dia a nossos espectadores, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre essa nossa pesquisa. E o Jairo Nicolau, que também está aqui com a gente, é cientista político da FGV e está acompanhando também os desdobramentos de todos esses estudos que a gente tem feito no mês a mês. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, bom dia, Denise, Felipe, seu Márcio, vamos lá conversar sobre mais uma rodada essa pesquisa interessante aí que a Quest está fazendo com a Genial. Joia, super obrigada, Jairo. Então, eu convido você de casa já deixar o seu joinha e vamos baixar as paixões e ligar o cérebro para a gente entender os números agora com, com racionalidade, um pouquinho de frieza. Mas então, vou pedir para o Felipe já fazer o, uma apresentação, Felipe, por gentileza, dos destaques que você é, avaliou. Eu sei que são muitas perguntas que são feitas na pesquisa, você. Juntou aí os destaques e também vou pedir ao Deilson Leite, que está acompanhando aqui, para colocar tanto na descrição desse vídeo quanto no chat, Deilson, por favor, o link para o pessoal de casa também acompanhar com calma depois ou durante os números da pesquisa. Vamos lá, Felipe. Vamos lá, vamos lá, Denise. É, a gente está chegando aí à oitava rodada da pesquisa Genial Quest. É, a pesquisa que já está ganhando, então, é a possibilidade de nos permite olhar para tendências né, e o que está acontecendo. É bom lembrar que essa pesquisa foi realizada, está fresquíssima, né? o campo realizado entre os dias 3 e 6 de fevereiro, portanto, refletindo aí tudo o que aconteceu em janeiro né, deste mês, um mês de férias, é, nós entrevistamos duas mil pessoas, com margem de erro de 2 pontos percentuais, o um nível de confiabilidade de 95%, lembrando que a pesquisa segue todos os critérios é, necessários pelo Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa está registrada, a gente precisa sempre registrar, né, registrar isso quando vai divulgar a pesquisa, sob o número BR 08857-2022, ou seja, é, para quem quiser ver o questionário, a discussão amostral, os lugares onde a pesquisa é realizada, né, a gente sorteia município, sorteia o lugar onde vai fazer as entrevistas, sempre bom deixar isso claro, e isso tudo está super transparente é, e mostrado lá no registro do, do TSE. Então, quem quiser olhar está à disposição. Nessa oitava rodada, Denise, o que eu destaco, vou trazer aqui alguns números, é uma estabilidade significativa da opinião pública. Né? Tanto na avaliação do governo, que a gente vai começar a olhar, como nas intenções de voto, a gente vê que os patamares de fevereiro são parecidos com os de janeiro, é como se não só os brasileiros tivessem tirado férias, mas a opinião pública também. muita coisa que se repete. Né? Agora, o que chama atenção, então a gente vê aí o governo sendo é avaliado de maneira negativa com 51%, por 51%, metade da população, os outros 50% se dividem, metade acha um governo regular, a outra metade, aproximando, acha um governo positivo. O que chama a atenção é a comparação com pesquisas parecidas com essa que a gente faz em anos eleitorais, né, a gente vê aí, olha que diferença absurda, é, o Bolsonaro continua tendo a pior avaliação entre os competidores à reeleição, Olha como a avaliação negativa do FHC era 21% lá em 98, o Lula em 20, é, 22% em 2006 e a Dilma 27% em 2014 anos aí que eles disputaram os três reeleição. Olha o Lula, olha o, aliás, o Bolsonaro como este ano apresentam um percentual de avaliação negativa muito superior. A gente está aqui em 51%. Acho que essa comparação é importante, dado que os três ex-presidentes foram reeleitos. Né? Outro dado que eu quero destacar é que, além de ser mal avaliado, além de estar mal avaliado, o governo, nesse momento, frustra a expectativa de muita gente. 53% acreditam que o governo está pior do que eles é, esperavam. Né? É, essa base é significativa, dado que, olha só, só 16% avalia o governo como melhor do que se esperava. É, muita gente vai dizer ah, isso é muito, isso é pouco, é, é, é, né, eu, eu acho que mais do que avaliar se esses 16% é, é, é grande ou pequeno, é importante mostrar que nesses 16% estão um grupo muito fiel ao presidente Bolsonaro, isso vai fazer toda a diferença nessa eleição, é, dado que esse é um público, eu vou detalhar isso daqui a pouco, mais engajado, mais motivado e, e muito fiel. Né? É, essa decepção que a gente está avaliando, ela fica muito clara quando nós olhamos para o desempenho do governo por áreas, né? Olha só: 80% é, desaprova o jeito Bolsonaro de lidar com a inflação, 65% desaprova a maneira Bolsonaro de combater a Covid, a pandemia, 63% desaprova o jeito que o governo lida para tentar gerar emprego, 62% é, rejeita, né?, desaprova a maneira do governo de lidar com a corrupção e combater a corrupção, e 61% de reduzir a violência e a criminalidade. Ou seja, o governo não consegue hoje se salvar nem em pautas que são significativas para ele. É, é bom, né, fazendo uma, uma, uma, uma referência aqui, a avaliação do governo, 22%, na média, dá para ver que em relação à criminalidade, à corrupção, e mesmo à geração de emprego e, e, e ao combate à covid o governo consegue uma aprovação maior né, do que só avaliação positiva. Mas ainda assim, majoritariamente, é, a gente vê um governo que tem mal avaliação nessas áreas. É, como é que tudo isso projeta para as eleições? Né? Embora o governo seja, esteja mal avaliado, o Bolsonaro continua sendo um forte candidato para essa disputa nesse ano, já que é ele quem polariza as intenções de voto, eu estou olhando aqui para a intenção de voto espontâneo para presidente. Tanto Lula como o Bolsonaro têm eleitores fiéis, numerosos e engajados. É, o Lula aparece aí com 28% de intenção de voto e o Bolsonaro com 16% nesse voto espontâneo. Outros candidatos somam totalmente 4%, ou seja, quase não pontuam. Chamar atenção para o fato de que os indecisos, como a gente esperava, vêm caindo, né? eram 57 lá em julho, quando a gente começou esse levantamento, já são 48, e, é, é, e isso vai dando a oportunidade das pessoas se decidirem mais. Nessa conversa nossa, sempre há uma dúvida sobre o momento que a gente está vivendo é diferente ou igual a, a momentos anteriores. Então, eu trouxe um, uma comparação inédita para a gente conversar, Jair Zé, que é a comparação do histórico de intenção de voto para presidente de 1994 a 2022 o que a gente observa olhando esse retrospecto é que o percentual de indecisos hoje em fevereiro de 2022 é muito parecido é, é, com o percentual de indecisos nas eleições de 18 e de 14 um pouco maior do que 6 e 10 acho que o que destoa mesmo são as eleições né do Fernando Henrique a primeira eleição do Lula onde você vai ver que a indecisão aí varia mais e o outro dado que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que ele ajuda a gente a, a analisar esse quadro comparativamente, essa linha vermelha mostra para gente o, o percentual de intenção de voto espontâneo que ou Lula ou Dilma, aí eu estou pegando os candidatos do PT, tinham em fevereiro destes anos. O que, que a gente consegue ver? A força eleitoral do Lula hoje, 28% de intenção de voto espontâneo, é parecido com o que ele tinha em 2006. 33%, uma ele... uma, um processo eleitoral de reeleição, o seu melhor desempenho desde, a sua, desde o seu primeiro é, é, mandato. Em compensação, o Bolsonaro tem hoje os 16% de intenção de voto espontâneo, o mesmo patamar que Lula teve nas duas eleições em que ele ficou em segundo lugar, lá na eleição do Fernando Henrique em no... 1994 e 1998. Então, eu acho que, e, e, e, no mesmo caso de 2018, né, o, o Lula, em 2018, tinha 17% de intenção de voto espontâneo, é, também o PT não vence essa eleição. Ou seja, esse número começa a ajudar a gente a fazer uma análise, né, olhando para o retrospecto, do que pode vir pela frente. É, nos cenários estimulados, a novidade, para mim, é a recuperação do Ciro, o Ciro que vinha caindo nessa pesquisa oscila positivamente, né, ele estava tá com cinco, foi para sete, num cenário muito parecido com esse, e, é, e uma incapacidade do Sérgio Moro de alavancar a sua candidatura. Neste momento, no retrato que a Quest está tirando com a Genial, neste fevereiro, né, neste começo de fevereiro, o que a gente percebe é Moro e Ciro empatados né, nessa terceira colocação, é, o Lula com 45% no cenário completo, é, né, contra o Bolsonaro, 23%. E impressionante o desempenho do deputado federal André Janones, 2% de intenção de voto, ele que lançou sua candidatura recentemente, é a primeira vez né, que ele aparece na nossa listagem. E ele aparece bem, né, já com o mesmo percentual do governador de São Paulo. Vejam vocês. Quando a gente faz uma comparação de todos os cenários, tirando alguns nomes, incluindo outros, o que a gente percebe é que a média do ex-presidente Lula é próxima dos 45% e a média do, do presidente Bolsonaro é próxima dos 25%. Então, 45% a 25% é mais ou menos é, a estimativa que a gente observa neste momento. Por que essa vantagem do Lula? Né? A vantagem do Lula aparece de maneira muito forte no, na renda baixa, na renda familiar, até dois salários mínimos. Olham, vejam vocês que neste extrato... É, que, que recebe até dois salários mínimos, 55% vota no Lula. E olha que interessante o quadro quando a gente olha para mais de cinco salários mínimos. Há um empate entre os dois, Lula e Bolsonaro, mostrando claramente dois segmentos que vão, de fato, duelar na eleição desse ano. A diferença é que, claro, quem tem renda mais alta tende a ser mais escolarizado e tende a funcionar na sociedade como formador de opinião. Então, aí a vantagem que o Bolsonaro tem enquanto que a população de baixa renda é muito mais numerosa. Então, é um debate aí de formação de opinião, de influência versus é, de número. O Lula também é, tem uma ampla vantagem no Nordeste, né? é, nesse, é, nesse, é nessa região que ele realmente desponta, 61 versus 13. É, ele, é verdade que o ex-presidente Lula, hoje, tem vantagem numérica em todas as regiões, mas essa vantagem cai quando a gente vai saindo para o Nordeste e vai em direção ao Centro-Oeste, onde, por exemplo, a gente observa também um empate estatístico entre esses dois é, candidatos. Eu acho que é relevante chamar a atenção aqui também o grande desempenho, o desempenho diferenciado que Moro tem na região Sul. Vejam vocês, enquanto no Nordeste ele tem 3%, o Moro tem 13% na região Sul, é de onde ele está despontando votos. E isso, claro, prejudica o desempenho do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque a região sul, tradicionalmente, né, olhando para os dados de 2018, foi uma região em que o Bolsonaro se deu muito bem. Então, o Moro, nesse sentido, está atrapalhando né, o presidente Bolsonaro. No segundo turno, o Lula segue à frente de, em todos os cenários, 54-30, 54-22 e, e, e assim por diante. Em relação aos meses passados, dá para comparar, porque alguns desses cenários a gente já tem, eu não trouxe o gráfico, mas vou dizer, as variações são mínimas, para não dizer zero, né? Para vocês terem ideia, em dezembro, dois meses atrás, é, é, o, o cenário Lula-Bolsonaro de segundo turno era 55 a 31, ou seja, a mesma coisa, então muita estabilidade. Eu acredito, tenho reforçado isso aqui nas nossas lives, Denise, que é, a vantagem que o Lula tem nesses extratos que eu mostrei, eu estou falando do Nordeste, estou falando de renda baixa, é, mas também nas outras regiões, ela está muito associada à imagem que Lula tem, de um candidato que representa a melhor solução para os problemas que são mais importantes na vida das pessoas. Hoje, 35% dizem que a economia é o principal problema do país. Né? Isso vem caindo desde novembro, né? já chegou num patamar muito alto, quando a gente teve ali vários é, é, gatilhos de aumento de preços, ficou muito evidente, hoje isso diminui, divide com a pandemia é, é, né? essa relevância, 27% estão dizendo que a saúde e a pandemia são é, os principais problemas do país, 13 questões sociais e 11 dizendo que é a corrupção. Agora vejam vocês, quando a gente compara entre os eleitores que dizem que esses principais problemas são os mais relevantes, o que a gente observa é que tanto em questões sociais como em questões econômicas, como na questão da saúde pública, o voto, o, a opção de voto mais determinante é a do Lula. É ele quem ganha, entre as pessoas que pensam nesses problemas como sendo os mais determinantes, o presidente Bolsonaro continua tendo é, dianteira na solução do problema da corrupção. Ali ele né, já começa a abrir uma distância considerável em relação ao Lula. É, né, Para o Bolsonaro esse tema é fundamental na eleição desse ano. Acredito eu, inclusive, que o, o volume de debate em torno desse tema vai aumentar nos próximos meses. Nesse cenário, Jairo, Zé, Denise, todo mundo que está nos assistindo, o que, que a gente pode dizer? O Lula está preocupado em jogar parado, em manter o máximo possível das suas intenções de voto, sem entrar em conflito, sem entrar em bola dividida, né? sem é, aparições desnecessárias. O Bolsonaro, por outro lado, precisa reconquistar voto. Né? O grande desafio do presidente Bolsonaro é reconquistar os 31% de eleitores que hoje já optam em votar em outro nome, mas que votaram em Bolsonaro em 2018. Ele perdeu né, um terço é, do eleitor que votou nele lá em 2018, isso, obviamente, para um processo de reeleição, é significativo. Essa estabilidade do Bolsonaro nos últimos meses, com os 25% aproximados que ele tem nas pesquisas, vai diminuindo o sonho de candidatos da terceira via. Essa é a minha aposta nesse momento. Né? Por quê? É, porque a demanda por uma opção da terceira via continua ali, 25% quer votar nem em Bolsonaro, nem em Lula, mas dois fatores prejudicam determinantemente essa, essa, é, é, a viabilidade dessa terceira via, o primeiro é o número de candidatos, a gente já falou isso, hoje são sete pré-candidatos da terceira via para disputar 25% dos votos, para mim, é condição sine qua non a coordenação política entre eles. Coordenação essa, Jairo que deve acontecer agora no mês de março, quando acaba o processo de, de descompatibilização quando acaba o processo de é, é, reorganização das forças políticas. Acho que alguma coisa vem aí em março. Agora, segundo, e esse eu diria é. é né, olha, é impressionante, os nomes atuais não conseguem. É, é, cooptar né, para si nem os 25% que querem votar nem nem. Se a gente somar Moro, Ciro, Dória, Janone, Tebet, só 19% de votos estão distribuídos ali. Enquanto tem 25% de demanda. Ou seja, esses candidatos não estão empolgando. Agora, esse outro dado, que é o segundo fator mais importante, para mim, é o dado mais relevante dessa pesquisa. É, 58% responde que já definiu o voto nesse momento. E quando a gente cruza isso por candidato, a gente percebe que os eleitores de Bolsonaro e de Lula têm um nível de definição muito maior, 65% e 74%, enquanto que os eleitores de Ciro, Dória e Moro podem mudar seu voto ainda caso algo aconteça, num patamar muito elevado, sugerindo, portanto, que pode haver uma transferência de voto, de voto útil né, na reta final da eleição, ou seja, é, é, sugerindo aí que hoje o voto a terceira via mais bambo, ele pode estar tá, é, é, fazendo água e essa polarização bolsonaro lula pode estar tá se consolidando aí para o segundo turno para finalizar Denise que eu já falei muito chamar atenção para o dado da economia é, a opinião é, né, de que a, né, a capacidade das pessoas de pagar as próprias contas né, continua piorando né, nos últimos três meses, 53% diz que piorou sua capacidade de comprar, de pagar a conta, aliás, nos últimos meses. Quando a gente cruza isso por renda, a gente vê que esse patamar é ainda pior no extrato de renda baixa, então talvez por isso o, o efeito do Auxílio Brasil não esteja sendo suficiente para reverter esse cenário, né, porque a situação está muito ruim, e isso também aparece de maneira muito evidente aí nas regiões Nordeste, Sudeste Centro-Oeste, ou seja, é, né, a questão econômica continua pesando no bolso é, a opinião de que a economia piorou no último ano é uma história, um histórico que a gente tem desde agosto continua caindo né, saiu de 73% em novembro para 63% em fevereiro, ou seja cada vez mais as pessoas vão, vão consolidando a ideia de ficou do mesmo jeito, o sentimento de piora né, vai caindo isso é, eu vou deixar para o Zé comentar, porque tem a ver com a expectativa das pessoas em relação ao futuro, e economia tem muito a ver com isso. É, e o contingente que acha que vai melhorar no futuro continua é, num patamar mais elevado. Né? É, hoje, 44%, dizendo que nos próximos 12 meses a economia vai melhorar, ou piorar, com isso, vai caindo. Isso também acho que é relevante, tema para o Zé comentar. É, Zé, só um ponto importante. Quando a gente cruza esse dado quem é que está dizendo que vai melhorar? A gente começa a perceber que o percentual de eleitores que vai votar no Lula é, é majoritário nesse grupo, ou seja, parece haver uma sinalização de melhora com mudança, como se essas coisas estivessem, de certa maneira, associadas. É, um último tema, que é o da pandemia, a gente vem acompanhando, né, as estatísticas oficiais mostram que o aumento no número de casos é... É enorme, né, da Ômicron e tal, mas esse aumento não parece estar associado à gravidade da doença, parece que em função, né, os dados mostram que em função da vacinação, o que é muito positivo, e com isso, o nível de preocupação com a pandemia continua alto, mas né, manteve, ele estável com 67%, é, é, mas parou de subir a preocupação, como vinha acontecendo desde novembro. É... Eram esses os dados que eu tinha para compartilhar, de destaque nessa pesquisa, é, ressaltando mais uma vez que essa é a oitava rodada, a pesquisa está registrada no TSE, a pesquisa foi feita entre os dias 3 e 6 de fevereiro, é, com duas mil pessoas, pesquisa domiciliar, presencial, é, eu gosto sempre de ressaltar isso, a pesquisa Genial Quest é a única no Brasil publicada todos os meses e feita de maneira presencial. Obrigada, Felipe. Vou passar a palavra para o Jairo. Jairo, eu queria que você comentasse o que você viu de destaque na pesquisa, mas queria também pegar o gancho que quando o Felipe estava citando isso, ele até falou o seu nome, né, com relação a essas negociações que podem acontecer até março com relação à união, possível união, dos candidatos da terceira via. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que você sente se você tem expectativa com relação a essa negociação e também falasse dos destaques, do que você viu de destaque na, na pesquisa. Bom, é, vou começar pelo, pelo segundo ponto desse, desse movimento agora de março, que eu acho que é muito importante para todo mundo acompanhar. O Brasil tem uma singularidade, né, é, comparando com outros países, porque é, nós, nós criamos a proibição de troca de legenda, isso era uma prática muito comum no passado, mas agora o deputado federal, o estadual, né, os vereadores são proibidos de mudar de, de partido ao longo do mandato, salvo durante um mês é, do ano, é, no ano eleitoral. E, e esse período vai começar agora em março, vai é, do dia 2 ou 3 de março até o final, comecinho de abril. E, e, então, do, deputados estaduais e deputados federais podem trocar de legenda. Nesse, nesse período vai ser muito interessante a gente acompanhar o movimento das bancadas, porque isso vai certamente produziu um novo alinhamento do quadro partidário brasileiro. Por exemplo, candidatos como o Moro, será que ele consegue atrair para o partido deputados que estão é, perdidos, digamos, em outras legendas? A mesma coisa com o, o partido do, do presidente Bolsonaro. Será que é, uma parte grande da União Brasil, que foi ontem né, definitivamente aprovada pelo pela justiça eleitoral, vai haver uma migração para ali. Então, é muito interessante a gente acompanhar como a elite política vai se comportar nesse mês. É, e isso vai sinalizar também para possibilidades de é, candidaturas ou não. Vamos lembrar que, para um candidato ser é, é, é, é, efetivamente registrado para, para competir nesse ano, ele tem que estar afiliado pelo menos seis meses antes num um partido. E essa data é 2 de abril. Então, digamos, até lá, por exemplo, está se falando na possibilidade do Eduardo Leite sair do PSDB e ir para o PSD e ser candidato. É, isso tem que acontecer até 2 de abril. Então, o calendário agora, a gente tem mais ou menos ali o mês de março e o comecinho de abril para acompanhar essa movimentação. Passado 2 de abril, não, nada mais vai acontecer. Ninguém mais... É, Pode-se filiar um partido, ninguém mais pode trocar de legenda. Então, isso é importante. E com relação à pesquisa, é, eu, o, o Felipe destacou a estabilidade, é óbvio, né? É, nós todos que acompanhamos a eleição, a gente espera a instabilidade, né? É que nem... Eu não gosto muito de corrida de, de, de automóvel, né? de Fórmula 1, mas a corrida é meio entediante para quem não gosta. Você espera uma ultrapassagem. No passado... É, eu lembro quando era menino a, a, a corrida, o que chamava atenção é quando tinha um acidente, né? Porque ou uma ultrapassagem assim meio agressiva. Porque a corrida em si a gente espera algo que aconteça aí durante o mês de, é, de uma pesquisa para outra. Mas se a gente olhar com calma, como não teve nenhum movimento forte na opinião pública, o certo é que não aconteça nada na corrida eleitoral, né? Se tivesse um solavanco assim, eu ficaria mais preocupado. Por que que o candidato saiu para de 7 foi para 14? Não faz sentido. A, a opinião pública está parada. As pessoas não estão tão atentas assim com relação às eleições. Vamos, a gente sempre tem que lembrar isso. É, nós estamos num mundo em que todo mundo respira eleição, ou seja, o um mundo de estudiosos, jornalistas pessoas muito informadas, mas as pessoas comuns falam de né, muito mais do de futebol, das preocupações do seu dia a dia do que eleição. Não é um tema ainda que está cristalizado na, nas preferências. Então, eu acho que a estabilidade era algo esperado, mas eu destacaria, além da estabilidade que o Felipe é, é, chamou a atenção, a, a situação do Moro. Porque, quando eu lembro, a pesquisa com a Esgenial foi a primeira a apontar, a aparecer logo depois que o Moro se lançou oficialmente, e ele saiu já com dois pontos, né? dez pontos percentuais, e naquele momento a conversa nossa aqui foi, bom, será que existe a possibilidade do Moro começar a virar um fenômeno eleitoral, se aproximar do Bolsonaro? lembro até do ceticismo do Zé Márcio com relação a essa hipótese, e eu acho que o, que o Zé Márcio tinha razão, essa pesquisa, por exemplo, mostra, é, eu acho, é, é difícil falar que ele caiu, né? ele teve uma oscilação dentro da margem para baixo, mas que do, do, do ponto de vista da expectativa é frustrante, né? ou seja, o, o, o esperado para criar um, por exemplo, para o Moro sinalizar como um um atrativo para, para, para as migrações agora, seria ele estar subindo, chegar em 12, 13, isso sinalizaria agora, quando ele volta para, para, para o patamar de 7, quer dizer, cai para 7, ou seja, ele foi de 10, já está se aproximando de 7, e o Ciro sobe 5, e o Moro, então, na verdade, empata com o Ciro, eu acho que gera uma frustração, deve estar gerando aí, imagina no comitê do Moro essa pesquisa, uma frustração muito grande, e entre os eleitores também, e mostrando que é algo que pessoas do mundo empresarial, jornalistas, têm chamado a atenção, que o Moro está tendo muita dificuldade de, de se movimentar no meio político, no meio empresarial. Acho que as notícias não são boas para ele, então eu destacaria nessa pesquisa, vamos dizer assim, a má notícia, que ela representa para o Moro e para os eleitores do Moro em relação a, a, a, ao, ao que se fazia né, nos próximos meses. Não é uma boa notícia. Claro, só para terminar, isso não era um estou aqui é, enfim, falando que o Moro está fora da disputa, enfim, que ele não tem chance, que ele não vai subir. A gente, é muito cedo para isso, mas, é, nesse momento, ele, ele foi para o... É, eu sempre faço aqui analogias futebolísticas, é aquela um time que tem uma vitória e a torcida espera que na semana seguinte o time tenha mais uma vitória para subir na tabela e ele perde, é mais ou menos o que aconteceu, acho que o Moro se distancia do Bolsonaro do Lula e se aproxima do, do segundo pelotão ali, da, do, desse grupo que está tentando é, botar a cabeça de fora para subir um pouco então é isso que eu destacaria. Tá, Joia. Obrigada, Jairo. Zé, e você? Queria que você falasse o que, é que você destaca, mas também usando como gancho a parte econômica, claro, que a gente aqui no canal a gente sempre fala muito preocupação fiscal, teto de gasto e tal, mas a gente sabe que no dia a dia da, das pessoas é aquilo que falou. No dia a dia as pessoas não estão falando de eleição. Então, no dia a dia as pessoas não estão falando de teto de gasto, estão falando de inflação, desemprego e tal. Então, e mostra que a, a, o desemprego é o principal problema, na opinião, dos, dos nossos entrevistados. Então, como é que você vê, pelo ponto de vista econômico, como é que você avalia a pesquisa? Bom, deixa eu... Eu vou, eu vou chegar lá, Denise, mas deixa eu começar pelo... Por, por esse ponto aí do, do, do, do Jairo, quer dizer, essa, essa questão do Moro, realmente é, o Moro parece que está virando, como eu já disse lá atrás, quer dizer um, um candidato de nicho. É o nicho das pessoas que não querem corrupção. Então, isso aí está lá, é 10% dos votos, é 10% dos eleitores, o Moro tem lá 9% dos votos, é possível, é, quer dizer, basicamente a mesma, a mesma coisa. Agora, um ponto importante aí, que eu acho que é um ponto que pode fazer diferença, é que se o Moro não cresce, da mesma forma que a gente falava aqui que uma, um, uma, a entrada do Moro no, no, no cenário era ruim para o Bolsonaro, o fato de o Moro não crescer pode favorecer o Bolsonaro. Né? Quer dizer, esses votos que são os votos que não detestam corrupção, como a gente viu lá, o, o Bolsonaro é melhor no combate à corrupção do que o ex-presidente Lula, tá certo? Então, esses 10% de votos aí que estão lá com, com, com o Moro, tá certo? Se tiver que migrar para algum lugar, provavelmente vai migrar para o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que isso é um sinal positivo é, para o presidente Bolsonaro, tá certo? Agora, eu acho que uma coisa que é muito importante é, nessa pesquisa e que é uma coisa permanente em todas as pesquisas, se eu não me engano, em todas as pesquisas que nós fizemos desde julho, é que a expectativa da, dos eleitores em relação ao futuro é sempre mais positiva do que a sensação do que está acontecendo hoje, tá certo? Isso é um ponto interessante, quer dizer, é uma coisa que é, é persistente, vem acontecendo... É, em praticamente todas as pesquisas, quer dizer, as pessoas estão mais otimistas em relação ao futuro do que em relação ao presente. E é, é, isso deve ter, quer dizer, o fato de ser algo que é permanente, quer dizer, que não está diminuindo, né? pelo contrário, se eu não me engano, está até tendo um crescimento lento, está certo? É um sinal de que... É, é, a percepção do presente também deve estar melhorando, porque ninguém acha que o futuro vai melhorar se o presente estiver piorando sistematicamente, né? quer dizer. Então, eu acho que esse é um ponto interessante também aí, quer dizer. Eu acho que é, isso é uma coisa que realmente eu acho que é, pode fazer diferença no futuro. E outra coisa que eu acho que é que é muito importante, quer dizer, é a divisão aí pobres, ricos, não. É, Lula-Bolsonaro, tá certo? Eu acho que isso é muito impressionante, quer dizer, tá lá muito claramente, a divisão Nordeste-Sul, Sudeste-Centro-Oeste, tá certo? Também tá lá nos dados, é muito impressionante, quer dizer, no Nordeste o Lula tem 60% das intenções de voto, enquanto que no, é, é, no Centro-Oeste, se eu não me engano, tá empatado, é 30-30, tá certo? Ainda assim, a mim me surpreende que o Lula tenha 30% das intenções de voto é, no Centro-Oeste, está certo? Dado que é a região é, que está que economicamente está é, com os melhores índices de desempenho, cresce mais, está gerando maior, maior crescimento de renda, menos desemprego, etc. Está certo? Então, eu acho que esse é um outro ponto. Isso tá, eu acho que é, é, é, essa, é, é, essas diferenças regionais estão é, muito relacionadas com o desempenho econômico nas, diferenças, nas diferentes regiões, tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Finalmente, quer dizer, é, é, é, eu acho que uma coisa que é, é, uma coisa que é importante é o fato de que é, é, o problema desemprego é considerado o problema mais importante quando você divide lá, tá certo? Mas está em queda eu acho que isso provavelmente tem a ver com o fato de que a taxa de desemprego está caindo muito rapidamente, a taxa de desemprego foi 14,9% da força de trabalho em janeiro, no mês de novembro a taxa de desemprego estava em 11,6% da força de trabalho, foram gerados 10 bilhões de postos de trabalho esse ano ou seja, é uma diferença fundamental e eu acho que isso pode ser uma das razões pelas quais o problema de desemprego está começando a dar sinais de arrefecimento, na verdade já as últimas três pesquisas que a o problema de desemprego está em queda. Tá certo? É, por outro lado, o problema de inflação está estabilizado lá, o que é uma coisa um pouco curiosa. Na minha avaliação, é, eu esperaria que, inflação de, que, que o problema de inflação deveria estar tá se tornando mais, é, é, é, é, é mais negativo para o presidente, não está acontecendo tá certo? Dizer, está mais ou menos estável como um problema super importante e vamos ver agora, quer dizer, se a expectativa se confirmar, que a expectativa do, do, dos economistas é de que a taxa de inflação é, deve cair a partir de agora na verdade ela já deu uma certa estabilizada nos últimos dois, três meses, está certo? Vamos ver o que, que acontece aí com essa questão é, do, do problema da inflação e aí sobra os problemas sociais está certo? E a pandemia a pandemia teve um aumento importante, e provavelmente devido a ômicron e aumento do número de casos, mas a expectativa aí na, na, no, do pessoal chamados especialistas em vírus, tá certo? a expectativa é de que é, o número de casos deve cair rapidamente. É, e, na verdade, os dados estão começando a mostrar que o número de casos está despencando, tá certo? a média móvel do, é, do, diária dos últimos 10 dias está mostrando uma queda muito impressionante no número de casos, como aconteceu na, no Reino Unido, como aconteceu na África do Sul. Tá certo? Então, é possível que realmente a gente entre numa trajetória que, é, sistemática, permanente de queda no número de casos e, consequentemente, essa questão da pandemia vai perder importância ao longo do ano, tá certo? E aí, vamos ver o que, é que vai substituir essa questão. E eu acho que o problema, só para encerrar aqui, quer dizer, a minha avaliação é que a questão econômica vai dominar esse processo a partir de é, é, junho, maio, junho, é, a questão econômica vai estar tá, assim, vai começar a dominar é, a questão eleitoral. Bom, esses é são meus primeiros comentários, então eu acho que é isso aí. O Felipe, ainda é normal ter esse volume todo de indecisos? É, ainda está normal? Ou está assim, Fica imaginando se os indecisos estão esperando o pessoal da terceira via pegar alguém, pegar a frente para poder decidir, e o pessoal da terceira via quer que os indecisos defi, decidam para eles poderem pegar. Então fica, sabe aquela coisa, desde que eu chuto e ninguém chuta, aquela coisa? Você acha que está assim? É possível, Denise, é uma alternativa. Eu, eu, mas antes, deixa só a gente né, eu re, relembrar esse dado que eu mostrei hoje é, de maneira inédita aqui, uma comparação que eu acho super importante. É em estou né, mostrando o gráfico aí de novo, tanto em 2014 como em 2018, o percentual de indecisos em fevereiro daquele ano era exatamente o mesmo que a gente tem hoje. Então o, não, não tem nenhuma. É, é, né, não, não tem nenhuma surpresa nesse sentido ter voto espontâneo com esse grau de indecisão, tá? É, eu acho que muitas coisas podem explicar esse resultado, Denise. O primeiro é, de fato, as pessoas esperam para tomar a decisão, quanto mais próximo da eleição, é, né, quanto mais a eleição vai chegando. Elas, elas gostariam de, de, de ter o poder de decidir e tem muita água para passar debaixo da ponte até que as pessoas se decidam de fato. Né? O voto espontâneo, como a gente gosta de lembrar, é um voto muito decisivo. É, é aquele voto que você defende, aquele voto que você é, conta para os amigos, né, que você já tá certo que, que vai dar então é natural que haja aí esse esse percentual como eu mostrei em relação a outras eleições é, o quanto isso tem a ver com a terceira via, olha, sinceramente não, não me parece assim, é uma hipótese possível mas eu não acho que é a, é a, é a melhor de todas eu vou dizer por quê quando os nomes são apresentados quem cresce não são, não, não são os candidatos de terceira via, embora é, alguns deles, quase né, todos os mais importantes, já tenham um nível de conhecimento alto. O caso do Dória, caso do, é, do Ciro Gomes, caso do Moro, todos os três têm grau de conhecimento acima de 80%. Né? Então, não me parece que seja essa espera em relação à terceira via. É, de fato, uma espera para entender como é que o quadro vai se desenhar. Quem mais ganha, quem mais cresce né, entre o espontâneo e o estimulado é, é tanto o ex-presidente o ex Lula como o presidente Bolsonaro. São os dois que crescem mais, embora o Bolsonaro cresça né, percentualmente ali, menos do que, do que Lula. Então, o que me parece plausível, Denise, defender é que esse, essa indecisão hoje ela tende à polarização né, entre Lula e Bolsonaro, ela só ainda não é definitiva porque as pessoas estão aguardando um, um, um, uma movimentação aí de, de entender como é que serão essas campanhas, quais são as propostas que vão ser apresentadas, qual, qual o modelo de Brasil né, que a oposição vai colocar é, na mesa, como é que o, o governo Bolsonaro vai apresentar um projeto de mais quatro anos, tudo isso ainda está para acontecer, e, e, e eu acho que a indecisão está mais ligada a isso do que de fato a terceira vez. Agora já, a gente já começa a ver uma movimentação né, dos estudiosos da política e dos comentaristas falando que o presidente Lula estaria tentando é, já ganhar no primeiro turno e para isso estaria fazendo conversa, é, estaria conversando com caciques de outros partidos como o Gilberto Kassab, do PSD, por exemplo. Hoje eu vi aqui na televisão uma entrevista com Renan Calheiros do MDB e ele também, e que é o MDB que tem como candidato ou pré candidata a Simone Tebet ele também se mostrou assim, mais interessado em apoiar o Lula já de cara. Você acha que tem chance de pegar esses caciques de partidos do centro, não do centrão, mas do centro, e já fazer uma força-tarefa e ganhar? É possível ou não? Tá mútuo, Tá, tá mudo, Jair. Todos os candidatos desde 2002, né, Fernando Henrique é o único candidato à presidência do Brasil, desde 89, que venceu no primeiro turno. Todos os outros né, precisaram no segundo turno, mas obviamente, é, excluindo 89, desde 2002, portanto, é, os candidatos forçam para ganhar no primeiro turno. É o sonho de todo mundo, evitar um segundo turno, evitar as surpresas do segundo turno, os, os, os gastos, enfim, todas essas negociações, o cansaço. Então, é, forçar para ganhar no, segundo, no primeiro turno, Bolsonaro também quis vencer no primeiro turno. Né? Aquela onda final dele ali, onde ele sai na última semana de em torno é, de 40, para chegar ali para 40 e poucos no primeiro turno, foi uma onda de... uma tentativa de vencer também. Enfim, há um empenho das, dos dirigentes, dos apoiadores, dos financiadores para ver se o candidato... É, é claro que se esse cenário se mantém, ou seja, uma vantagem tão acentuada do ex-presidente Lula em relação ao Bolsonaro, ele vai fazer um movimento para vencer no primeiro turno. Quer dizer, é, desde agosto, as pesquisas Genial Quest estão mostrando Lula sempre vencendo no primeiro turno, né? Dentro da margem de erro, ali um pouquinho fora, um pouquinho próximo. Então, hoje é um cenário plausível. Mas não, não, é uma eleição difícil, a gente está vendo que os outros candidatos vão tentar se movimentar ainda para aparecer, né? Ou seja, os candidatos de é, a, terceira, a famosa terceira via, que, tá sendo, que o Felipe também apresentou aí, é, a mesma coisa acontecendo com relação a um eventual... A recuperação né, mínima do candidato Bolsonaro, como também um desgaste possível do Lula. Então, tem muito tempo pela frente para é, desgastar o Lula e os outros candidatos se colocarem. Mas hoje é uma... uma é bem plausível né, a vitória no primeiro turno. Então, por isso, esse, acho que esse movimento do ex-presidente no sentido de convencer uma parte da elite política é, do centro que, enfim, para que esse desgaste todo se a gente pode vencer no primeiro turno. Vamos começar as alianças agora, mas é, eu não, não cravaria nesse momento assim com com, com certeza que que, o, que a vitória se dará no primeiro turno. Pelo contrário, a, a todas as eleições que o PT venceu nas quatro ele precisou vencer no segundo turno, né? E o Bolsonaro também. Então, acho que é uma eleição muito reída, muito disputada, e é, com, com no, no meu, eu acho, assim, intuitivamente, que a probabilidade de uma vitória no primeiro turno é baixa. Mas, repito, todo mundo é, que está próximo a, a, digamos, a... Passou de 45, você quer forçar para ganhar no primeiro turno, né? Para evitar o desgaste absurdo, a gente sabe disso, que é, são as negociações, uma campanha. Ela tem de ser mais... Todos os, os, os segundos turnos que nós tivemos foram mais virulentos, são mais polarizados, são mais agressivos à propaganda. Enfim, todo mundo quer evitar isso, né? Mas vamos lá, tem muito tempo pela frente. Está no mudo, Denise? Opa, desculpa gente você Viu, Zé, a gente viu a diferença grande com relação no Nordeste de preferência para o Lula frente ao Bolsonaro e o presidente Bolsonaro tem muita esperança de que o Auxílio Brasil possa reverter isso o Auxílio Brasil já começou a ser pago, mas tem um pouquinho tempo, você acha que isso ganha tração no decorrer do ano, isso realmente pode virar voto ou as pessoas vão comparar o Auxílio Brasil de 400 com o outro que era 600 e achar ruim, como é que você acha que isso pode pesar na decisão das pessoas daqui para frente? Olha, Denise, na verdade, vou ser sincero, que me surpreendeu um pouco o fato de que o, auxílio, que o início do pagamento do Auxílio Brasil não tenha afetado em nada é, a, é, a, a intenção de voto no presidente Bolsonaro, tá certo? Eu acho que a minha, a minha expectativa era que o presidente Bolsonaro iria, já que nessa pesquisa agora, o presidente Bolsonaro iria começar a mostrar alguma, é, é, alguma reação no Nordeste exatamente por causa desse, dessa questão do Auxílio Brasil. Mas não aconteceu, não só não aconteceu, como o presidente, quer dizer, as intenções de voto do presidente Bolsonaro continuaram caindo e o presidente Lula continuaram aumentando. Ou seja, é, o Auxílio Brasil, por enquanto, dados segundo nossa nossa pesquisa, não fez nenhum efeito. Vai fazer no futuro? É difícil. Nós já discutimos aqui, aqui isso aqui. Se eu não me engano, é, na, na última na, na última live que nós fizemos, né? Quer dizer, é possível que sim, é possível que não. Tem essa questão aí. Mas essa questão do o, o, uma uma coisa importante é que o Bolsa Família é uma coisa muito está é, é, dentro da já quase da cultura nordestina. Então é, o, é, a pessoa pode simplesmente dizer o seguinte: olha aqui, ó, não, cara, quem quem, quem começou esse programa foi o Lula, Lula é que é o responsável por isso. É verdade que o Bolsonaro aumentou aí, é, o, a, a, o valor do programa, mas quem é realmente quem é, fez o programa foi o Lula. Ou ele pode sempre dizer que o Lula pode até vai aumentar mais o valor do programa e então, tal. Isso se suma, tem mil variáveis aí que são importantes. Mas eu, quer dizer, eu confesso aqui que me surpreendeu um pouco esse resultado. Eu esperava realmente que algum efeito deveria já. Quer, algum efeito já, te, já, já começaria a aparecer aí nos dados dessa pesquisa. Mas, quer dizer, tem 15 dias que começou a pagar quer dizer, 20 dias que começou a pagar Vamos ver, na medida em que é, é, é, é, o processo vai caminhando, vamos ver se realmente é, isso é, vai fazer diferença lá na frente. Tem um outro ponto importante, quer dizer, é, o governo fez uma série de pequenas obras no Nordeste aí, ao longo dos últimos três anos. A, ontem, anteontem, inaugurou aí... É, Quase o fim da, da, da, da transposição do São Francisco, tá certo? O presidente Bolsonaro foi lá, fez discurso, falou e tal, sei o quê. Pode ser que isso venha a fazer alguma diferença também, é difícil saber. Mas eu acho que a expectativa do, do, do, do, do presidente Bolsonaro é que essas obras, mais o Auxílio Brasil, acabe. É, é, é, é, alavancando pelo menos um pouco o seu potencial de votos no Nordeste. Vamos esperar para ver. Felipe, o que você acha? A expectativa eleitoral de programas de distribuição de renda direta, como é o caso do Auxílio Brasil, é de gerar resultado positivo, sim, para o presidente. No entanto, é preciso que alguns fatores aconteçam. Por exemplo, é preciso que a comunicação desse, é, desse programa consiga conectar o pai dele com, com ele. Né? Eu não vejo, sinceramente, um esforço coordenado de comunicação de massa do governo Bolsonaro nesse sentido. É, e, e, e acho que esse talvez seja um, um dos pontos relevantes para essa conversa, porque ah, é, é, né? Há muita coisa sendo feita no governo Bolsonaro que é desconhecido das pessoas. E isso porque a estratégia parece ser a de adotar uma postura em prol apenas de uma comunicação de rede social, e não trabalhar com comunicação de massa. Essas obras de infraestrutura mesmo, Zé, que são comentadas por aí, elas nunca foram divulgadas, digamos assim, trabalhando o marketing tradicional... É, de campanha a rede de social, você tem toda a razão. Então, ou seja, como, se a gente olha para a nossa pesquisa, metade da população continua se informando sobre política na televisão, e isso não está lá. Né? Então, é, é, é, me parece que o desafio não é só lançar os programas, mas construir uma estratégia também de comunicação que consiga dar sustentação a esses elementos. Né? É, é, e aí, Denise isso talvez ajude a explicar o porquê dessa variação há uma outra explicação possível né que ela é o auxílio Brasil se confunde com o auxílio emergencial e, e essa confusão na verdade pode ser negativa porque o auxílio era maior né, do que é o auxílio Brasil então isso pode estar tá, é, tá, também gerando algum tipo de, de confusão mas de novo são apenas especulações o que eu, o que eu acho que dá para dizer com mais segurança é de que se o governo não apostar numa comunicação eficaz de massa na televisão, né, com, com propaganda mesmo dos seus feitos, é difícil que a população mude a sua, a sua, né, sua engrenagem de pensar sobre, aquele, é, sobre esse programa e outros né, que são relevantes e que são defendidos pelo presidente todos os dias nas suas redes, mas não estão é, no, na televisão como na minha avaliação deveriam estar. O Felipe é, desse ponto de vista, de né? diga lá, Zé. É, deixa, um um, um, um, um, um, um tipo, Desse ponto de vista, quer dizer, você acha que o início dos programas eleitorais podem fazer alguma diferença? Zé, eu acho que podem sim. Mais do que os programas eleitorais, é, a minha expectativa é que em março, quando começam os programas partidários, Partidade. é bom lembrar ao nosso ao nosso espectador, que isso voltou, né? Na, na, na, na, o, os programas dos partidos tinham sumido, é, né, foram proibidos e agora voltaram. Em março eles vão começar. E eu acho, Zé, que se, se bem utilizados, né, o, o presidente tem aí uma base importante. O PL é um partido relevante. Há outros aliados que vão estar juntos nessa empreitada. Já cederam né, todo o seu espaço para o presidente Bolsonaro. Isso vai fazer com que as pessoas, o eleitor não ideológico, o eleitor pragmático que vota de acordo com uma avaliação, pode ser que ele tenha ali algum, algum efeito de, de propaganda. É, é, o problema, claro, é que essa propaganda vai ter que estar é, contraposta à realidade. Como a gente vê, a questão econômica ainda é um problema grave e, e o governo não conseguiu lidar com isso da maneira como é, acho que a população gostaria, o que a pesquisa mostra. Mas que, que os, os programas terão, mexerão com esse quadro, isso acho que dá para dizer... Com certeza, há evidências nesse sentido em, todos os, em todas as eleições. É, é, é, na eleição de 18, por exemplo, era nítida a, a, a avaliação nega, o aumento da avaliação negativa do Bolsonaro quando começou a, pro, a programa de TV, quando o Alckmin colocou na televisão um volume enorme de propagandas negativas contra o presidente. Aí veio a facada e mudou essa história toda, porque as pessoas se comoveram com aquele fato. Está documentado em alguns livros, o Jair mesmo falou sobre isso. Então, é, é, acho que a propaganda ainda tem efeito, e, e, e, e o que me estranha é o governo apostar em programas, mas não apostar na divulgação é, dos mesmos. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Felipe Nunes, Jério Nicolau, José Márcio Camargo, a você de casa também, lembrando que todos os meses até a eleição a gente vai estar tá divulgando aqui, no comecinho do mês, a nossa pesquisa eleitoral. Convido vocês todos a a assistirem a acompanhar esse desdobramento daqui até lá. Então, mais uma vez, agradeço a, a todos. Se inscreva no canal, clique no sininho. Mês que vem tem mais. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe.